Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Algumas vezes pode lhe ocorrer vagamente que sem querer você magoou alguém. Não adianta correr, ir à igreja ou ao templo, pedir perdão a Deus, confessar ao padre. O melhor a fazer é ir até aquela pessoa e pedir o seu perdão e reconciliar-se, assim não restarão mágoas para trás. Assim dizem Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se você for ao altar para dar a sua oferta a Deus e se lembrar ali de que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a oferta diante do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e dê a oferta a Deus. Por oferta podemos entender desde uma oração, um jejum até um sacrifício e por queixa, o ódio, a acusação, a dívida. Em Mateus capítulo 7 versículo 12 temos... Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Este é o sentido da lei de Moisés e dos ensinamentos dos profetas. Nós somos os nossos mais rigorosos juízes. O remorso pelo que fizemos de errado, por termos infringido a harmonia universal, nos conduz à autopunição que, enfim, nos devolverá a harmonia. É como se mergulhássemos num lago de águas tranquilas. Quebramos a harmonia, as águas ondulariam por todo o lago. Quanto mais nos mexemos para sair da água, mais desarmonia e caos nós criamos ao nosso redor. Assim, estamos atuando erradamente em duas leis cósmicas, a lei da ação e a lei da reação, também chamada de justiça divina.